bitch! E aí pessoal, aqui é o Suijin. hoje eu tô trazendo um gameplay de Crash Bandicoot, pra quem não conhece, informe-se, porque esse jogo é muito bom e quem nunca jogou, tem que jogar, mano. No máximo criança nunca jogou, mas quem mais, tem mais de 15 anos já deve ter jogado na vida. Nem que seja o de Play 2, mas eu jogar o Crash Bandicoot 2, que é o melhor pra mim. O 1 pra mim eu não gosto, o 3 é legal, mas não é o melhor. Então... Esse e o de corrida, né, o CTR, Crash Team Racing, lá de de kart, era muito bom também. Vários nitros Vontade de pular essa Quando parte, só vai, que nem posso é. que eu Situação. Esse jogo marcou muito a minha força acho que ele foi um dos primeiros jogos de jogar de Play 1 um Ainda foi por causa do meu primo Que ele tinha o Play 1 Eu comprei meu Play 1 só pra jogar Crash de corrida, mano Ixi, pulei a parte Ei. Ah, mentira. Ah, vambora, vai. Vamos chegar de enrolar e.. Vamos jogar esse mapa aí. Vamos ver se é o bichão mesmo. Se um bico preto, mano. Você é louco. Mano, esse jogo é da hora. Eu perdi tanta hora nesse jogo, acho que se tivesse, tipo, horas marcadas de Crash Bandicoot no seu play 1, eu tinha mais de 100 horas. 100 horas nada, velho, acho que tava com umas 200, 300 horas de, de Crash. Sem ser com os outros, tô falando só do dois. Até porque esse jogo tem, acho que, 26 tela 25 tela tirando os bosses. Acho que o, o Dr. Neil, em qualquer Crash, ele é muito bosta, mano. Ele não, não, não presta pra ser gelão. Os outros boss é mais forte do que ele. Eu vou pular. Vou pegar todas as frutinhas, porque eu quero pegar bastante vida antes de ir pros boss. Ou até pra outro mapa mesmo. Queria lembrar o nome dessa frutinha, mano. Muito boa ela. Cadê? Tem cara de ser boa parece um morango com uma manga e laranja ao mesmo tempo tudo junto misturado ali. Meu Deus essas louco. Pá. Toma. Tá, outro de nitra ali pulando. Pra ele já era velho. Eu lembro que só tinha um jeito de passar essa parte, se não fosse por ali Vamos ver se vocês sabem onde é Tipo, pra pegar o cristalzinho lá, tem que pular todas essas partes, né? Pronto! <risos> eu lembro que eu demorei muito tempo pra fazer isso Até porque dá pra fazer isso em todas as partes Quer nessa fase aqui, você é obrigado a fazer isso Eu acho que eu já tô é aqueles mapas que tem que entrar em uma, uma parte de bônus. E outra, que a entrada de um mapa e vai em outro mapa do nada. É Na mó raiva. Pá, pronto. Ô oh, pessoal, deixa aí nos comentários um jogo de Play 1, mano. Pra que talvez eu possa fazer um. Uma gameplayzinha deles. Dependendo do jogo, porque tem jogo que eu não gosto. Mas comentem aí. Vocês não comentam nada nos vídeos, não sei se vocês estão gostando do, do vídeo ou não. Eu fico meio que voando nas ideias aqui. Perguntando se vocês sabem ou não. Quer dizer se vocês estão gostando ou não. Se vocês sabem, vocês sabem, não. Se Vocês estão gostando já tá outra coisa. E já estamos chegando nos 400 inscritos, já né? Isso é legal pra caralho. 400. 400 pessoas brincando. Pois é, tem aquelas lá que. Tô <coughs> ficando com a voz rouca, mano. Cadê é mais rouca? Esse tempo doido de São Paulo. Anteontem tava mó. Calor de tarde, choveu Aí depois ficou frio Aí ontem choveu pra caralho Parou, choveu de novo Abriu um solzinho Aí choveu Aí hoje amanheceu chovendo Estou é 9 horas da manhã aqui Estou gravando Estava então, só calmando. Essa semana é muito ruim Eu lembro que tinha uma tela que vazia isso Só que eu não sei se era essa ou era outra que era parecida com essa eu não gosto dessas partes hein? Era mais fácil fazer um controle, né? o controle, no teclado é mais difícil. Aí tá. Perdi o Aku Aku. Aê, terminamos. Aê, diamante bonito. Chega aí, Que é bismo, mano. Aí ó. Terminamos. Vambora pro mapa. <risos> Aí moleque, Blim Turtle Woods oi E aí É pessoal, acho que por hoje eu vou ficar aqui mesmo Depois eu gravo aqui no Snow Go Valeu, dá um, dá um joinha aí Compartilha com os parça no nas redes sociais é que você tem me, me segue no instagram lá é arroba suigi, é swijin tf2 que eu posto meus posters de software maker lá quase todos e até... até qualquer dia aí mano que eu gravar outro vídeo falou